Oi, pessoas! Eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades que talvez a gente tenha tido na vida ou as coisas que a gente precisou conquistar ou aquilo que a gente nunca precisou conquistar e a gente já teve, mas talvez nem se, nem se tocou que a gente já tinha. Ou seja, a gente vai falar um pouco hoje sobre privilégios, sobre direitos e a grande diferença disso, né? O que, que é esse bendito privilégio que a galera fica falando? O que, que é ter direito a ter alguma coisa? Isso não cai na prova. Oi, oh, é. Yeah. Nós sabemos que todos nós, como seres humanos, temos uma série de direitos a viver direitos. Uh, mas quando a gente fala de privilégio, significa algo que está acima desse direito, ou seja, que está muito além daquilo que você necessita. Alguns desses privilégios nós não conquistamos, direitos são conquistados, mas alguns privilégios eles não foram conquistados, eles foram dados a nós, a nós simplesmente pela circunstância onde nós nos localizamos. Por exemplo, se você já nunca teve que se preocupar com a alimentação que você teve em casa, com o que, que você ia comprar, independente da sua idade, independente da faixa etária onde você está, se quando você era mais novo, de repente você nunca precisou se preocupar com o que você ia comer naquele dia ou você podia escolher o que você estava contado de comer ou você consegue comer exatamente aquilo que você quer comer pelo menos quase sempre, se não sempre. Imagina as pessoas que não têm condição de escolher e ainda pior do que isso não é só não ter a condição de escolher é não ter algo para comer né? ter que se preocupar e não saber se amanhã essa pessoa vai ter um almoço então, é, às vezes às vezes acontece com um estudante que teve que morar pra, é, fora de casa para estudar, né, para conseguir estudar, porque lá na sua casa não conseguia. Então as dificuldades acabam aumentando. Quer dizer, para essa pessoa estudar não é só ir para a universidade, porque ela está longe da família, né, ela não tem a relação emocional, não é tão fortalecida, porque ela está tendo que ficar distante para conseguir o que ela, que ela queria. É, às vezes ela não tem verba. Para conseguir pagar a alimentação para estar ali, então ela tem que estar se controlando, por exemplo, dividir o dinheiro entre pagar a xerox da universidade ou se ela vai conseguir comer até o final do mês, né? ou se ela pode sair ou não para se divertir, porque também seria um direito dela, já que todos nós precisaríamos de um lazer para conseguir descansar. É, ter que se preocupar, por exemplo, com quem vai deixar o filho ou não. Então, se você não tem que se preocupar com quem deixar o um filho, é sim um privilégio para você, por exemplo, que precisa estudar ou para você que quer trabalhar onde você quiser. Não ter que se preocupar se você vai ficar aqui na cidade ou se você pode mudar para qualquer lugar é também considerado um privilégio. né? E muitas vezes a gente não lutou para ter isso. A gente teve porque quando a gente nasceu, a gente nasceu com condições de ter. A gente nasceu com condições de ter um, um ambiente agradável para estudar um espaço, é bom para ajudar uma família que não tem, sei lá, estresse, que a galera não briga ou não tem problemas, não que famílias não briguem, mas tipo que os problemas não são tão graves, são facilmente resolvidos, é, ou que a gente podia escolher um curso de idiomas que a gente queria fazer, ou que a gente não tinha que se preocupar se no final do mês ia ter luz para pagar ou se ia ter o dinheiro para poder ir para escola ou deixar de ir para essa instituição porque não tem como pagar a escola durante anos, então, ah, eu vou fazer esse curso nesse lugar, porque eu não tenho condição de me deslocar para ir fazer, eu queria fazer aquele curso, eu tenho condição de fazer aquele curso, eu tenho capacidade de fazer aquele curso, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho verba para passar os anos todos pagando transporte para ir vir, e isso me consome, ou tempo, eu não tenho, às vezes, porque eu estou trabalhando e etc., então, é preciso a gente também reconhecer os privilégios que nos são dados. assim. É, eu não tenho que me preocupar, por exemplo, no meu caso, eu não tenho que me preocupar é, em estar andando na rua e, sei lá, e de repente ser abordada porque posso ter roubado algo de alguém. Porque o meu tom de pele na minha sociedade não, não, não chama a atenção para isso. Né? Não, não, é, não, é, não é considerado o meu tom de pele um tom de pele vamos deixar bem claro, eu não sou considerada para a sociedade uma pessoa de pele escura e as pessoas de pele escura comumente são mais paradas do que as pessoas de pele clara na nossa sociedade. Eu não sou parada, talvez se eu tivesse a pele mais escura, é, ainda assim eu seria menos parada do que um homem de pele escura na minha sociedade. É, eu tenho medo, isso eu tenho mesmo, eu tenho medo de andar na rua e eu não tenho esse privilégio de andar na rua certas horas da noite sozinha porque eu tenho medo do que pode acontecer comigo. Ela na verdade, eu até torço para que, se for possível, eu seja só roubada, né? É, certamente esse medo, ele não é nem compreendido por alguns homens, porque eles simplesmente não passam, eles não sentem isso quando eles estão na rua. Então, a gente chama isso de privilégio, você não ter esse sentimento, você nem consegue imaginar o que é, porque nunca te passou pela cabeça que você deveria ter medo andando 8 horas da noite ou meia-noite, porque isso não faz parte é, da tua vida, nunca foi uma ameaça pra ti. Mas por quê? Porque tu tem um privilégio dentro daquela sociedade. Esses privilégios, eles são construídos historicamente, tá, gente? Não é toda a sociedade, por exemplo, que pessoas negras vão ter esse tipo de... É, aliás, não vão ter esse tipo de privilégio ou que pessoas brancas vão, é, vão ter mais privilégios. Ou não é em toda a sociedade que homens e mulheres vão ter esses mesmos, essas mesmas desigualdades. Vão haver desigualdades entre esses seres, todos eles, tá? Sempre vai ter sociedade que vai ter algum tipo de desigualdade, em maior ou em menor grau. A gente está colocando aqui que nós temos e que eles existem, essas desigualdades existem, não adianta a gente fingir que elas não existem, elas estão aí e elas acabam interferindo sim em como nós sobrevivemos e como nós construímos as nossas relações e como nós tentamos conquistar algo, mas somos impedidos muitas vezes porque o Outras condições não nos autorizam né, ou não nos deixam confortável a desenvolver é, as nossas habilidades e as nossas potências. Então não tem a ver com é, o tom de pele, isso não quer dizer que a pessoa seja menor ou seja inferior, isso não tem a ver com o gênero, que essa pessoa é menos ou mais competente, isso tem a ver com condições históricos sociais que são construídas. E se elas são construídas, elas também podem ser desconstruídas. Mas nós precisamos falar sobre esse assunto, pensar como esse assunto interfere na vida dessas pessoas e como é que nós podemos construir valores que são valores diferentes para diminuir essas desigualdades. Mas é preciso encarar que existem e entender por que, que eles funcionam assim, como é que funcionam para ir assim a gente conseguir atuar. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu curtir, comenta aqui se você tem mais assunto ou mais proposta para aprofundar esse debate. Na verdade, é um vídeo para começar a, a, a tentar entender como é que isso funciona e como que a gente pode transformar essas relações. Beijo, boa semana para você e até quarta-feira que vem. Já sabe, né? compartilha, né? comenta com a galera, para a galera vir para cá e assistir também, a gente poder construir e melhorar sempre os nossos argumentos. Beijo, pessoas e tchau! Isso não cai na prova, o oh, yeah.